Olá galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, fica comigo, assista essa aula aqui até o final, porque nesse conteúdo de hoje eu vou te ensinar como você trazer o seu domínio próprio para dentro da centralize, tá? Não importa de fato onde foi que tu adquirir o seu domínio, seja no hostig, seja com o qual for a empresa, você vai conseguir fazer a mesma coisa aqui, o mesmo processo que eu vou estar fazendo aqui junto com você, o passo a passo, beleza? Por que isso? Porque aqui a partir daqui, você vai conseguir tá fazendo a clonagem, né? Você vai, você vai trazer o teu domínio para dentro da Centralize e você vai poder trabalhar, ok? As estruturas, ok? Usando o seu domínio próprio, beleza? Então vai te ajudar demais para você tá é, começando agora como afiliado principalmente eu super recomendo também esse que essa é plataforma que eu utilizo né para trabalhar esses e, é, esses produtos tá são produtos selecionados são produtos que o próprio produtor né que a própria plataforma te é, recomenda para você poder se afiliar e trabalhar o okay? que você vai usar toda a estrutura aqui da forma que você bem quiser ok bem legal é bem interessante né usar uma coisa mais validada que isso vai te gerar mais muito em resultado vou deixar aqui todos os links aqui tá da plataforma aqui embaixo para você embaixo da descrição do vídeo tá para você não perder aqui nenhuma, nenhuma oferta que realmente propõe a plataforma tá super recomendo os olhos fechados para você tá adquirindo aqui tá a ferramenta beleza então vamos que eu vou ensinar para vocês aqui o passo a passo é especificamente tá para você trabalhar de forma profissional e bem alinhada tá como um afiliado beleza se você já gostou da ideia desse vídeo peço que já, já, já desce aqui embaixo já disse aqui embaixo já se inscreve no meu canal deixa o seu like o seu comentário okay? E não esquece de poder ativar o sininho para ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo para você aqui no meu canal beleza então bora para o nosso conteúdo que é a parte que eu gosto de poder te pegar aqui beleza bora beleza galera que o processo é o seguinte ok então vocês têm aqui é eu não tenho aqui um domínio que eu quando eu era afiliado né e por atrás então eu passei a criar esses domínios tá? na época não precisava é, a gente poder é, verificar o domínio nem né? então tudo mais mas, eh, o nosso principal foco aqui o objetivo, tá? Poder utilizar aqui, tá? Esse botãozinho, beleza? Então, tem aqui um novo domínio. Você vai clicar aqui, tá? Para quem for adquirir, né? É, a primeira vez, então, fica tranquilo. que Então, aqui vai estar tá tudo em branco. Essa parte, certo? Tudo em branco. Beleza? Então, como eu já utilizei já, um tempos atrás, né? Em 2020. Então, eh, voltando agora, retornando com a plataforma. Porque, poxa, é muito boa, certo? E eu vou clicar aqui agora em novo domínio tá clica aqui nele você vai colocar aqui o teu domínio beleza e vai clicar em salvar clica e beleza ok o que que o servidor 1 servidor 2 certo e, aí, e aqui é onde tá o pulo do gato aqui hoje vamos pegar tá esses dois links aqui certo vamos levar para a nossa plataforma de hospedagem, tá? No caso vai ser a HostGator, beleza? Lembrando que tu pode fazer isso aqui com qualquer plataforma, tá, galera? Com qualquer plataforma sem nenhum problema, de nada, certo? Então vamos aqui, ó. Agora vamos fazer o um processo, certo? Vamos, vamos agora na, na nossa hospedagem, tá? No caso minha que vai ser a HostGator, certo? Você vai ver que na aba aqui domínio e aqui, ó, você vai ver que nessa opção aqui, porque okay? você vai escolher, vai é aqui você vai pegar o teu domínio, né, que você está trabalhando, que você está levando lá para é, para centralize, certo? E aqui você vai clicar aqui nessa opção, ó, alterar DNS, clica. E beleza, esse ponto é muito importante, tá? Então aqui a gente vamos clicar aqui nessa opçãozinha aqui, ó, né? Outro servidor, certo? Você vai clicar nele, ok? Clica. E aqui temos aqui essas duas janelinhas. Vamos voltar aqui agora de novo aqui na, na, na plataforma que da Centralize, certo? Vamos pegar aqui ó, o primeiro link, tá? Ó, o servidor 1, primeiro link, copia, tá? Vamos levar ele para cá, ó. Opção aqui, Master, ok, ó. Essa janelinha aqui, Master, vamos colocar o primeiro link. Vamos colar ele aqui dentro, certo? Vamos voltar aqui de novo, ok? Devagarinho para você não perder, tá? você não se perder então vamos voltar aqui ó vamos pegar agora o segundo link tá o segundo servidor aqui no caso né o segundo link do segundo servidor copia tá vamos levar para cá de novo ó e aqui o segundo link tá vamos clicar aqui dentro beleza e pronto fez esse processo aqui bem simples você vai clicar agora em salvar Beleza, ó, parabéns. O DNS foi alterado com sucesso. Beleza. Então feito esse processo aqui, galera. É, a gente vamos voltar aqui agora na nossa Centralize, certo? Beleza. Vamos clicar agora. Entendi. Beleza. Clique aqui. E beleza. Agora estamos aqui aguardando, tá? Ó, está aguardando configuração de DNS, ok? Aqui vocês podem ficar tranquilo que vai, ele para poder se propagar vai demorar um prazo de 24 horas, mas não te preocupem, porque a própria Centralize vai estar tá verificando isso aqui, vai estar tá de olho, tá? E o mais breve possível, ela vai estar tá, tipo liberando para vocês já o acesso, tá bom? Para vocês já começar já utilizar esse domínio e já começam os, os, os demais processos, beleza? Então, vou estar tá gravando para vocês aqui uma série de conteúdos especificamente para a Centralize, tá? Para vocês concluir todo o passo a passo, especificamente tá vou deixar para você que o link aqui abaixo mais uma vez da centraliza da, da plataforma que eu utilizo certo muito boa muito top se você tá começando agora como afiliado cara super recomendo e olhos fechados ok Um produtor muito bom um cara sério cara honesto e isso para mim é que importa tá? O que eu super recomendo o que eu executo hoje tá não é que eu vi que eu criei não são coisas que eu executo que eu vivo tá então vou deixar para você que todos os links tá de promoção aqui okay? da oferta ok da plataforma centralize para você não perder né é, essas ofertas beleza então esse foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado curtido muito conteúdo se você gostou deixa aqui embaixo seu comentário que vai ser muito importante aqui a tua opinião para mim poder também né me motivar e também crescer e melhorar cada vez mais aqui nossos vídeos aqui no canal beleza galera um forte abraço fica com Deus até o um próximo vídeo